Uh, nacional atual, uh, com um enfoque também no, no jornalismo. Uh, as nossas oradoras são a Cecília Honório, professora e investigadora e membro do Observatório da Extrema Direita, Bárbara Reis, jornalista do Público, e a Ana Cristina Pereira, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E começo por dar então a palavra à Cecília. Bom, bom dia, quero saudar todas as pessoas presentes eh, em nome do Observatório da Extrema Direita eh, e quero deixar uma palavra muito especial às pessoas que permitiram a realização desta conferência, às pessoas que estão a trabalhar ao sábado e muito especialmente a todas as mulheres que se envolveram eh, na organização desta iniciativa. É assim que nós somos. Em jeito de introdução sobre o tópico do tema, deixo-vos algumas notas sobre as razões do fim da imunidade da representação parlamentar da extrema direita em Portugal, identificando alguns limites à sua expansão e algumas notas sobre a sua agenda em torno da guerra cultural e do antifeminismo. Considero que de Espanha vieram os ventos, que a eleição do deputado chega em 2019 acompanha o sucesso do Vox em 2018 no esteio da vaga de migrantes que a Espanha conheceu, considera-se o impacto mediático do sucesso do Vox em Portugal, sublinhe-se a proximidade e o paralelismo que a história tem desenhado entre os dois países. Até então, o longo passado da ditadura fascista criou o tabu em Portugal como em Espanha. A extrema-direita sobrevivente à institucionalização das democracias liberais era a marginalidade e a criminalidade. O que é que potenciou? A questão tem a ver, obviamente, com a natureza da crise da direita tradicional. É esta crise da direita tradicional que potencia a afirmação de novas forças de extrema direita a memória da troika em Portugal, os esferlar do CDS, a corrupção do PP em Espanha, e a tudo isto juntemos a trampização da política e os seus danos profundos. Segundo aspecto, a questão dos protagonistas, Ventura e Abascal, filhos dos partidos tradicionais da direita, homens de sucesso, gente de gravata, filhos do sistema que se apresentaram como antisistema, como se não fossem mais do que uma possibilidade, do que uma opção autorizada pelo próprio sistema. E é evidente que a relação entre Rio e Ventura, o Acordo de Governo nos Açores, a ausência de linhas vermelhas nas últimas eleições legislativas, enfim, o que ela contribuiu para o pânico das sondagens, ou o Acordo do Vox em Madrid, são sinais de que esta gente chegou como opção autorizada pelo próprio sistema. Em terceiro lugar, a permissividade e complicidade da comunicação social no processo de normalização da extrema-direita, cumprindo a máxima do próprio Ventura. Pouco importa que falem bem ou mal, desde que falem. E eles falaram que se fartaram. Os estudos do Media Lab disse não prova. Se quiserem posso dar-vos um exemplo das últimas presidenciais, em que relativamente à campanha Contabilizando as menções dos candidatos que as sondagens colocavam em segundo lugar. A SIG, por exemplo, teve quase três vezes mais referências ao candidato da extrema-direita, não esquecendo que Ventura continua a ser uma estrela da televisão, o segundo protagonista em janeiro de 2021, mês das presidenciais, ou em janeiro de terceiro protagonista, se não me engano, em janeiro de 22, mês das legislativas. É por isso que é tão importante o contributo da Bárbara Reis e de outras jornalistas nesta discussão para fazermos o debate dos desafios que se colocam à comunicação social numa democracia. Contudo, do meu ponto de vista, a realidade nacional, e estes partidos são sempre muito dependentes das especificidades nacionais, não dá ainda todos os trunfos ao espaço do Chega face à agenda global da extrema-direita. Há limites à expansão de um nacionalismo radicalizado, porque não há suficiente imigração, do ponto de vista deles, à extra-Europa, há uma comunidade islâmica relativamente reduzida, e este é um aspecto que condiciona a exploração da ameaça à identidade nacional, não há, do ponto de vista deles, suficiente insegurança para poderem ser explorados estes medos com toda a consistência que eles são capazes de atribuir, mas há, no entanto, uma forte e perigosa percepção de corrupção que tem sido eficazmente explorada por esta nova extrema-direita. Segunda nota sobre a guerra cultural e a ideologia de género. A ideologia de género, sempre entre aspas, é uma expressão deles, é uma expressão pejorativa para atacar os estudos de género e as suas conquistas. A guerra da extrema-direita contra as questões de género não é um anexo da, agenda, da sua agenda. É uma questão central, até por confirmar o alinhamento destas formações na agenda internacional. Estas questões integram a guerra cultural, um conceito propagado pela nova direita francesa dos anos 80, bem como, enfim, a influência dos movimentos antiaborto e do catolicismo mais reacionário à semelhança de Espanha, é o mesmo que acontece com o Vox. Pode haver nestas formações um certo tempero discursivo, um certo tentar acertar com a realidade. Por exemplo, não defendem que as mulheres devem voltar para o lar massivamente para tomar conta das suas crianças, mas não tínhamos dúvidas sobre a agenda antifeminista, sobre o seu combate contra os direitos LGBTI, contra os direitos sexuais e reprodutivos. Dou-vos nota, entrando um pouco no programa do, do Chega 2019 e sublinhando que a deputada antifeminista recentemente eleita não é propriamente uma mudança, é a consagração desse mesmo programa. É, é o programa que, em 2019, afirmava a refundação do regime, a criação da Quarta República, e essa refundação assentava na identificação de um complô. Esse complô estava nas mãos da hegemonia marxista e essa hegemonia marxista controlava a comunicação social, a escola, a cultura e era, obviamente, necessário abater esse complô. O que é que expressa o programa? Um combate claro à igualdade, contra a ditadura do pensamento único e igualitário, está escrito a supressão de qualquer financiamento a organismos feministas radicais e perseguição efetiva das de denúncias falsas, estou a citar, o que aponta claramente para a ideia que esta gente tem de que muitas vezes os homens são as verdadeiras vítimas do feminismo. Se bem que refira o apoio às vítimas de violência doméstica e o agravamento da moldura penal, no esteio aliás do populismo penal que caracteriza estas formações, é da violência intrafamiliar que se trata. A família, para eles, é a instância primária do poder, onde se concentra o essencial da autonomia. A defesa da família tradicional é feita, aliás, no quadro de uma concepção organicista, porque a família, estou a citar, a família natural baseada sobre a íntima relação de um homem e de uma mulher, é uma realidade sociológica e política anterior ao Estado. Salazar não diria melhor. O ataque aos direitos sexuais e reprodutivos está consagrado na eliminação e na retirada do aborto como conceito de saúde pública, tal como defendem a proibição da propaganda LGBTI nas escolas, o fim da aplicação das ideologias de inclusão e de ideologia de género nas escolas, o fim da disciplina, isto é uma invenção, género e cidadania, denunciando, do seu ponto de vista de uma forma consistente, a natureza ideológica das questões de género, sem qualquer caráter científico, dizem eles. Eu quero concluir esta abordagem do programa da nova força de extrema-direita com eh, uma conclusão de Alain de Benoist, que é um dos ideólogos mais importantes da nova direita francesa dos anos 80 e um dos ideólogos que mais inspirou os ideólogos do cheque é um pequeno livrinho, não há teoria de género, é uma coisa de 2014, que conclui que a ideologia de género é a herança do feminismo igualitário, que obviamente condena. É um sonho pós-moderno e pós-sexual que substitui a falta da criação de uma sociedade sem classes. A ideologia de género radica na hostilidade à natureza, ao sexo, ao corpo sexuado até porque ignora que em todas as culturas do mundo, as meninas preferem as bonecas e os instrumentos de cozinha e os rapazes os carros e as bolas. Esta analogia perversa é para não esquecer, do ponto de vista de Benoît, o complô marxista não conseguiu criar uma sociedade sem classes e aposta agora numa sociedade sem sexos. Enfim, muito trabalho, muitos desafios se colocam. Em primeiro lugar, um problema maior é o da reconfiguração da direita tradicional e da reconversão da sua agenda relativamente a direitos conquistados. É a permissividade entre o PST e o Chega e, é, no caso dos Estados Unidos, o combate que as forças mais reacionárias fazem aos direitos consagrados, nomeadamente ao direito ao aborto. Esta é uma discussão que está na ordem do dia também para nós. Em segundo lugar, eu quero reforçar que o antifeminismo não é um anexo, não é um apêndice para a nova extrema-direita, é um testemunho indicador do seu alinhamento no plano internacional. E em último lugar, acho que temos muitos desafios pela frente, um longo trabalho para desnormalizar a extrema-direita, para sermos capazes de investigar o velho novo para denunciar o programa ultraliberal do Chega, o seu antifeminismo, o racismo, enfim, as formas obscuras de financiamento também. E é hora de convidar a comunicação social a perguntar-se qual é o seu papel no espaço de democracia face a formações desta natureza. Por último, estamos aqui porque é necessário criar redes solidárias, redes de ação e debate, que nos permitam criar força e desenvolver ação para combater o programa reacionário, o programa antifeminista da nova extrema-direita. E muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, obrigada, Cecília. Eu passo então a palavra à Bárbara. Muito obrigada. Um... O. Isso está, isso está. O bem, bom dia a todos. Uh, nós discutimos o, uh, em Portugal o populismo uh, direito radical diariamente. Eu acho que isso não está a ouvir nada, para não. não. Não serve para emancipar o som, é só para Diga? ser gravado. Ah, ok, ok. Não, ah, mas à medida que ninguém deve ouvir nada. Mas pronto. <coughs> mas um, desde que o Donald Trump ganhou, uh, entrou na Casa Branca, uh, que nós uh, discutimos em Portugal. Continuo? Pois, mas isso. Pois, eu quando era aluna de anfiteatros os professores mandavam-nos cá para baixo, se calhar agora, mas isso foi nos anos 80, não sei se resulta. E eu ficava sempre na última fila a fumar cigarros. Olha como está aquele senhor ali. Já, não, já nada disso faz. Bom, mas então, estava a dizer que nós discutimos o populismo. Uh, da direita radical diariamente em Portugal, desde que o Donald Trump uh, ganhou ou entrou na Casa Branca, mas foi com a eleição de, de André Ventura uh, para o Parlamento em 2019 que essas palavras, populismo de, da, da direita radical ou da extrema direita, perderam uma certa aura de abstração uh, e, e passaram a ser bastante reais na, na nossa vida uh, de todos os dias. Quando, o um, respondendo à, à pergunta da professora Cecília, quando o Chega nasceu, os mídias portugueses tiveram que fazer perguntas, quer dizer, que nunca tinham feito, não é? Como, desde logo, como cobrir a extrema-direita, não é? Como é que vamos fazer isto? Devíamos escrever extrema-direita nas notícias, não é? Chega, vírgula, extrema-direita, vírgula. O, o, devíamos atribuir a tarefa de seguir o Chega, ou seja, nós nos jornais organizamos... Tal como há pessoa que segue o ténis, há a pessoa que segue o handball, há a pessoa que segue o PS, há a pessoa que segue o PSD. Quer dizer, portanto, organizamos uh, uh, as redações dessa forma. Depois, claro que todos fazemos um bocadinho do que for necessário, mas as pessoas seguem temas, não é? Então, víamos dar o chega, portanto, esta é ideia do dar o chega, atribuir a tarefa a um jornalista júnior, ou seja, o mais jovem, um recém-postagiário, um, um não é? Que tinha acabado de chegar à redação, que era uma forma de... Para fora não dar muita importância ao chega, e portanto, punhamos assim um miúdo ou uma miúda, uh, ou pelo contrário, devíamos fazer exatamente o oposto e dar, uh, atribuir a tarefa de cobrir o chega ao mais sénior uh, da redação e, portanto, assumir a complexidade do desafio, que era cobrir um partido de extrema direita populista, demagógico enfim, já sabemos que todos os outros são demagógicos não vou entrar por aí, mas quer dizer, há particularidades uh, uh, muito fortes na, no, no, neste partido e portanto, uh, o que é que nós íamos fazer uh, em relação a esta questão uh, e, e pronto, e agora não vou aqui não, nem fiz um Excel e, e, e demoraria algum tempo, se calhar dá uma tese de mestrado para alguém mas quer dizer, ver então o que é que os jornais fizeram não é e o que é que mudaram e quando mudaram eu sei que alguns mudaram uh, mas Uh, mas, mas seria interessante ter uma, uma, uma visão de conjunto. Eu fiquei atenta ao, e anotei aqui o número da, da professora Cecília em relação à SIC e pergunto-me os outros, porque só um para mim não vale nada, não é? É interessante ver, que, uh, porque eu não tenho a certeza e estou mesmo genuinamente curiosa, adorava que alguém fizesse isso. Um, o, porque é uma. Porque, porque senão falamos só de generalidades e eu tenho um genuíno uh, interesse em, em, em ver se foi muito diferente. Quer dizer, escreveram-se mais do que, sei lá, notícias do PS ou do Bloco ou do CDS. Olha o CDS em, em desaparecimento. Quer dizer, não se escreveram milhares de notícias do CDS. Portanto, eu não tenho a certeza, eu fico sempre um bocado. Uh, enfim, um, um exemplo para mim não serve para nada. Pronto, dito isso, o que é que nós íamos fazer com as ideias do, do Chega? Não é? Uma coisa ainda mais difícil, não é? E, e com as mentiras do Chega? Uh, quer dizer, as. as, as... Toda a gente se engana, toda a gente diz coisas erradas, mas, quer dizer, aquelas, aquelas uh, uh, falsidades intencionais, não é? Aquela, é tal diferença entre a, a desinformação, o misinformation e o disinformation, que os ingleses têm essa diferença. Aqui uh, uh, as coisas falsas ditas com intenção de enganar, não é? O que é que fazemos com isso? Um, o, o, vamos escrever sobre todas elas? Não. Uh, uh, como é que nós enfrentamos a barragem dos do soundbites, sabendo nós que estes partidos vivem disso e, e, e que tentam criar o seu espaço uh, uh, dessa forma? Se, se o Ventura dissesse uh, uma coisa chocante por dia ou uma mentira uh, flagrante por dia... Uh, nós escrevíamos todos os dias sobre isso, portanto sete mentiras, sete dias, sete notícias. Uh, uh, nós escrevíamos uh, justamente porque eram mentiras, ou pelo contrário uh, tínhamos que escrever justamente porque eram mentiras uh, para que isso ficasse escrito quase como como que uh, criando uma espécie de recordes daquele partido para depois não se poder dizer ah mas não isso não aconteceu. bom, uh, no fundo a nossa pergunta uh, é o que é que nós devíamos fazer uh, perante o aparecimento de um partido de extrema direita uh, enfim, com todas estas sub-perguntas, sub e, e, e, e, o, o, e portanto, no fundo a equação é se ficávamos quietos um, e, e, e, e com essa ideia não lhes dávamos voz, e muita gente uh, uh, defendeu isso, e eu, eu diria que ainda hoje uh, muita gente acredita, muitas pessoas acreditam à esquerda, à direita, não sei bem, penso que haverá em, todos, uh, em todas as áreas pessoas que acham que o melhor é não escrever sobre o Chega, não falar sobre o Chega, não dar voz ao Chega, um, ou, uh, pelo contrário, devíamos levá-los muito a sério e uh, escrever sobre o Chega, mostrar o Chega, bom uh, e portanto correndo o tal risco de dar voz ao Chega. não é Então estamos nesta clássica equação, uh, que é, uh, é um bocadinho como o ovo e a galinha, que é o que é que, o que, é que apareceu primeiro, quem é que inventou a visão populista, do mundo, foram os mídia ou foram os partidos políticos, não é? Ou seja, ponto de outra forma, são os mídias que criam os eleitores que votam nos partidos populistas da extrema-direita ou os partidos populistas da extrema-direita existem porque esses ideais existem e os mídias simplesmente reportam a realidade. E é um debate, eu ouve a galinha, nós não saímos daqui. Uh, e em círculo vamos perguntando uh, como é que as pessoas formam ideias ou como é que as ideias chegam às pessoas. Eu, eu há uns tempos andei à procura, por causa de outro debate, um bocado uh, na, parecido, quer dizer, com temas parecidos aos dois, e andei à procura e li, googlei, sei lá, um, um, duas ou três noites já à procura de teses, de mestrado, doutoramento, Uh, sobre esta questão, sobre o, o, o impacto, uh, e, e não, nem, nem, quer dizer, em Portugal e noutros sítios, nas grandes universidades mundiais, uh, e ali assim, um bocado uh, na diagonal, várias, e portanto concluí que não há ninguém, portanto há anos, e até já, já pergunto-me se valerá a pena continuar a tentar responder esta pergunta, não é? se, portanto podia-se evoluir para outro tipo de perguntas, que é quem é que influenciou, quem é que influenciou, são os médicos que influenciam as pessoas, ou as ideias surgem uh, uh, e... e porque existem e porque faz parte da, do pensamento político uh, e, e, e, portanto, não vamos conseguir nunca medir exatamente qual é o impacto uh, dos mídias, parece-me a mim, pelo menos já muitas pessoas tentaram uh, e, e não conseguiram. E, portanto, andamos aqui a, a tentar medir a influência dos mídias da política uh, e, e, no, e, no fundo, podemos recuar aqueles exemplos clássicos do John Kennedy é? uh, e fazer aquelas perguntas em 1960, quando o Kennedy é eleito, ele teria sido eleito se não houvesse televisão, o famoso efeito do, do Kennedy na televisão e o Nixon tinha aquela careta e as pessoas acharam que era antipático. E então perguntamos se houvesse rádio o Kennedy não era eleito, ou seja, foi de facto decisiva a televisão. Uh, perguntamos uh, se o Obama sem redes sociais teria sido eleito. Não sabemos, podemos fazer a mesma pergunta em relação ao, ao Donald Trump. Sem o Twitter teria sido eleito. Uh, e, e teria perdido sem o Twitter também Portanto o Twitter fu funcionou a favor ou a desfavor uh, E também a desfavor do, do Trump Bom, uh, o, o, hum, eu, eu quando, quando uh, penso neste, nesta pergunta e nesta equação Do quem é que influencia quem, o, o que fazer, o que é que os mídias devem fazer uh, Eu acabo sempre a lembrar-me de, um, uh, de um leitor do público Uh, que em dezembro, por sempre que eu escrevo sobre o Chega, uh, uh, há sempre alguém que diz isto, lá estão, lá está a Bárbara Reis a dar força ao Chega. Uh, e eu lembro-me sempre de um leitor uh, que, que disse que a melhor maneira de combater o Chega é conhecê-lo. É uma frase que me dá a mim um... um eu, eu acho que nem a tinha tão claramente de, uh, na minha cabeça uh, até a ler a frase desta maneira, porque é isso que eu acho que vale a pena... Uh, fazer, que é, é, é, é mostrar, é, é dar a conhecer o Chega. Bom, então o que é, que é mostrar o Chega? Portanto, vou só aqui cinco pontos e depois calmo sobre o que é que eu acho, ou como é que eu vejo o papel dos mídias uh, respondendo a esta questão. Um é mostrar o Chega como o Chega é, <coughs> Perdão. e uh, significa mostrar coisas diferentes, ou seja, é importante dar a conhecer as ideias do Chega, incluindo as ideias aberrantes. Uh, uh, que a professora Cília aqui resumiu já algumas, mas também mostrar que o Chega atrai pessoas diferentes, incluindo pessoas razoáveis pessoas cultas, pessoas informadas uh, é, é mostrar que o Chega uh, uh, uh, tem quadros uh, uh, e, e tem militantes e tem eleitores que não são uma massa homogénea de doidos lunáticos e não, portanto, não, não nos ajuda a metê-los num armário fechar a chave e dizer ok, não falamos disto, não queremos saber são todos uns Uh, uh, uns, uns uh, enfim, umas pessoas uh, com quem, enfim, para, para as quais nem vamos olhar nem falar, uh, e, e, e, e portanto, eu acho que quando, quando, eu quando que, que acho importante mostrar o Chega é também mostrar isso, é mostrar que há toda esta massa do tal povo ressentido uh, que hoje a as ciências políticas já assumem como um. um, um como a razão, quer dizer, a principal razão é para, para a ascensão da extrema direita esse tal povo ressentido existe e está aí para este partido. Portanto, nós temos que mostrar que nesse povo ressentido há pessoas que, se calhar, que não são muito diferentes de nós, uh, uh, por muito que isso nos custe. Bom, uh, depois é preciso ser concreto. Eu acho que uh, não, não vale a pena. Uh, fazer rótulos genéricos e, e escrever artigos de opinião, e reportagens, e denúncias, e manifestações, e, uh, e tweets, e, e posts, e, e o que seja só com aqueles rótulos genéricos de são os racistas, são os mentirosos, são os novos, são os... não interessa, não serve para nada, uh, ou se serve para alguma coisa, serve para subir o tom, Uh, o tom, uh, o volume da, da, da gritaria e, e, pelo caminho, animar as hostes do próprio Chega, uh, permite uh, que, que os militantes do Chega e os ativos, digamos, as pessoas mais ativas da comunicação do Chega, se coloquem no, no, nos sapatos de, da vitimização. Portanto, eu, é, é, é, quer dizer, eu faço assim quase um esforço. Um, eu, eu provavelmente já escrevi, mas pronto, mas escrevi hoje eu já não escreveria. Uh, é, é nunca, nunca dizer que eles são qualquer coisa não interessa dizer o que é que eles são uh, o que interessa é mostrar uh, é mostrar o que é que eles pensam e é desfazer mentiras, já lá vou uh, portanto eu, eu aqui mais do que a gritaria ou, ou mesmo até o tom da professora Cecília assim, essa gente, quer dizer, acho que não ajuda eu, eu defendo uh, uma, uma uh, acho que a fleuma é mais eficaz ah, eu vou, vou para o microfone, mas enfim Acho que o flema é mais eficaz, uh, uh, acho que a gritaria não ajuda, uh, não ajuda a combater a uh, o, o extrema-direita, até porque eles gritam muito, portanto, estamos a uh, gritaria com gritaria não vai, não vai resultar em nada. Uh, e, portanto, uh, mostrar, mostrar àquela célebre uh, máxima da escrita, uh, que é o show Don't Tell, não é? Portanto, é mostrar e não dizer. Portanto, eu sou uh, a Límita tá Alliana Teresa, que é a minha aluna. Uh, já me ouviu bastante falar sobre isso uh, portanto é mostrar e não dizer nós temos é que mostrar, mostrar, mostrar e portanto uh, um, uh, uh, e, e, e há uns tempos eu tenho ido aos congressos de Chega e, e uma das coisas justamente nesta linha que eu, que eu às tantas uh, decidi fazer e que só estando lá é, é que me apercebi é mostrar o tom de violência de agressividade uh, um certo uh, um certo Bom, com, com, que, com que. que está ali numa fronteira entre falta de civismo e falta de, de, de gentileza ou, ou mesmo outras palavras que podíamos rapidamente encontrar, que é a forma como eles falam e que fazem gala em mostrar. E portanto eles fazem, fazem gala em mostrar e eu mostrei como é que eles falam. Então é, é diferente dizer, ah, eles são, têm um tom ordinário a forma como falam das pessoas, ou mostrar. Então o que é que é mostrar neste caso? Nos corredores do Congresso chega. Uh, uh, o, o, o vocabulário é uma coisa uh, muito impressionante. Portanto, ouvimos falar de maricas, de larilas, de chamuças, de monhés, da raça ariana, Quer dizer, as pessoas dizem coisas incríveis, estão assim a conversar, estão a tomar um café, estão a um intervalo, estão na, na, na bicha para a casa de banho. Uh, uh, portanto, é mostrar, uh, para além de no palco, não é? o, o, o, no último congresso chega, é o Paulo Rangel havia a eleição do PSD, portanto, soube-se ali pelas, já não sei, 10 da noite, se estavam a jantar, que o Paulo Rajal tinha perdido e alguém logo disse: Ei, já não temos um Primeiro-Ministro de Maricas. Quer dizer, é muito impressionante. Portanto, é mostrar. Portanto, o que eu digo é mostrar com casos concretos e não vale a pena títulos genéricos para falar do Chega, porque uh, não, isso não contribui, uh, um, não convence ninguém. Nós, nós, no fundo, queremos convencer as outras pessoas uh, e mostrar uh, o porquê que, o, porquê que uh, este partido uh, uh, porque é um problema. Uh, ou porque que ou porque que estão errados não é no fundo bom uh, e portanto isto leva a ao terceiro ponto que é ignorar uh, quem diz que o melhor é não falar sobre eles não é há muito esta coisa do mas o melhor é não falar sobre eles uh, uh, e nos últimos três anos uh, uh, o chega foi crescendo e sempre que foi crescendo havia alguém que dizia ah ele, o chega está a crescer porque porque os jornalistas só falam do chega quer dizer eu pergunto imaginem Quer dizer, os tabloides e as televisões iriam sempre falar do Chega, como iriam falar uh, de, sobre qualquer partido populista. Imaginem uh, o, o, todos os outros, que apesar de tudo a coisa é mais equilibrada, não é? Temos, temos muito tipo de mídia, portanto não existe só os mídia, tal como não existe só nada, não é? os políticos, os mídia, não existe. Não é? uh, portanto, imaginem o que seria os mídia mainstream uh, uh, não, não falarem sobre o Chega. Uh, quer dizer, o que é que aconteceria? Uh, e incluo aqui as televisões. Uh, o chega iria ficar a falar sozinho na, no, nos seus vídeos do YouTube, nos seus vídeos do FaceTime, uh, naqueles, naqueles micro uh, autocolantes digitais cheios de, de, de mentiras e, e, e falsidades ou, ou semi-falsidades, uh, nos tabloides. Portanto, iam ficar, uh, iam, i, i, portanto uh, iam, iam uh, ficar a falar sozinhos, sem, uh, sem, sem confronto, sem contraditório. E eu quero acreditar que desse tal Uh, do tal número da SIC, que metade tenha sido, uh, uh, tenha sido uh, a desfazer mentiras. Quero acreditar, porque a SIC tem aqueles programas de, de como é que se chama? de, de, de O polígrafo, não é? o, a prova dos factos. Portanto, eu, lá está, o, não só um exemplo não, não, não me ajuda a pensar, uh, como depois tínhamos que ver o conteúdo, o que é que a SIC teve a fazer. Não, é? não estou aqui a defender a SIC, mas imagino que nesse número possa haver uh, muito... Muito desse desfazer mentiras. Portanto, diabolizar o Chega para mim é inútil. Ignorá-lo e ficar à espera, em silêncio, todos caladinhos, sem falarmos do Chega, à espera que o seu poder de atração desapareça é uma ilusão e, portanto, nós sabemos que os populistas, quer dizer, encontram um bocadinho como a água, encontram sempre um caminho da sua mensagem chegar onde queremos, e portanto não é por os media tabloides ou mainstream ou, ou, ou jornais sérios, como nós dizemos, se calarem, que vamos, na minha opinião, um, mas sem, sem bases científicas, vamos conseguir reduzi-los. Acho que não é por aí. Portanto, o, o é... é um, e pronto, e por último, uh, o, o mais importante é desfazer as mentiras. Uh, é um terreno minado, todos os dias alguém nos chega e diz uma mentira é, é, quer dizer ou uma meia, ou uma meia verdade é, são, são digamos que faz parte é, faz parte do seu posicionamento e da sua estratégia de comunicação e de atração é, agora na abertura da nova legislatura o, o Ventura conseguiu dizer que na pandemia milhares de pessoas morreram por falta de atendimento eu fiquei fixa presa esta palavra, milhares de pessoas morreram por falta de atendimento. Onde é que ele foi buscar esta, esta ideia? Uh, quer dizer, milhares é mais de é mais dois mil, porque é plural, não é? Portanto, não é, portanto mais de dois mil. Quer dizer, o que é que são estas milhares de pessoas? Vem de onde? Ele está a falar do quê? Portanto, é a velocidade da luz, as mentiras são ditas uh, e, portanto, nem um, um quartel-general das provas dos factos. Uh, uh, conseguiria repor a verdade tudo o que é dito Portanto, é muito fácil mentir como nós sabemos é muito difícil desfazer uma mentira uh, mas eu até agora é, é a melhor arma que a democracia tem, que os mídias têm uh, para combater a ascensão da extrema direita é desfazer as mentiras, portanto toda a energia e toda, uh, e toda a capacidade que haja para desfazer mentiras uh, da extrema direita uh, em geral do Chega em particular uh, é, é, é, é, é muito bom é, é isso Desfazer mentiras é lançar argumentos para o debate, uh, uh, e é exatamente uh, o mesmo que os especialistas em, em combater a dire... uh, perdão, uh, uh, as teorias da conspiração é a mesma coisa que eles dizem, que é uh, desmontar teorias da de, de, de conspiração não vai convencer os conspiracionistas uh, uh, uh, empedernidos, mas vai evitar novos adeptos. E é, é um bocado esta ideia do, ou seja, não, não, não, é, não é, aliás, recebi agora, no correio é trouxe aqui porque encomendo e vem How to Stop a Conspiracy, dos, dos antigos portanto, é um, estes temas são todos isto tem dois mil anos não é? uh, estes temas têm todos uh, uh, têm todos uh, isto não começou ontem, não começou com Ventura uh, são, são problemas com muitos anos uh, com milhares de anos e, e esta tem sido sempre a melhor forma uh, uh, que, que nós temos que é, é desfazer as mentiras e é não nos cansarmos é, é não é não, é não ficarmos quietos, é, é, é, é meter-nos à frente, como diz um autor de um livro que saiu agora, como combateu o fascismo, é meter-nos à frente e, e, e tentar pará-los, da melhor forma, é desfazendo as suas mentiras. Muito obrigado. Obrigada. Eu passo então agora a palavra à Ana Cristina Pereira. Eu vou ter que levantar a voz Ouvem-me <risos> Bom dia a todas e a todos Eu quero agradecer a Andreia Peniche Por me ter convidado E ao Observatório da Extrema Direita Não só por me ter convidado Mas por esta iniciativa E é com algum temor Que estou aqui para falar de discurso E contradiscurso E visualidade e contravisualidade Eu acho que o meu tema sai um bocadinho Do, do, do âmbito Fojo um bocadinho ao programa e o meu computador acabou de uh, ficar sem, ah, sem bateria, <risos> sem bateria. Uh, mas uh, talvez talvez não haja problema. É que foi mesmo agora. Pronto, não há problema. <risos> uh, Silvia, se puderes trazer umas minhas filhinhas que estão ali. Uh, não, não há problema. Uh, uh, eu quero começar por dizer agora neste intervalo que realmente o poder apaga sempre uh, os discursos que não lhe interessam. Os contra-discursos e as contra-visualidades são sempre apagados. Eu não estou a dizer que se deve apagar o André Ventura, até porque agora as coisas são mais complicadas com os novos meios de comunicação, não é? Mas é um facto que o poder, quando os discursos não lhe interessam, faz isto e não tem dúvidas. Daí, historicamente, as mulheres, as pessoas negras, as minorias étnicas, etc., serem apagadas. Não se fica a discutir com o outro uh, que pensa diferente uh, de, das, das, daqueles que têm o poder. Não. Apaga-se e pronto. Uh, daí não sabermos grandes coisas, uh, uh, muitas coisas se calhar do que eu iria aqui falar hoje se me lembrar de tudo. Um, ah, tenho aqui umas folhinhas, uma, uma pessoa prevenida. Um, e é que é, é que. Porquê é que esta questão do, do, do, do discurso e da visualidade é importante? Porque, na realidade, ele não é, os discursos não são apenas uh, uh, descrições sobre a realidade, nem mentiras que uh, uh, dizemos e que reproduzimos sobre a realidade, eles produzem realidade e produzem sujeitos, não é? Nós somos produzidos nos discursos e com os discursos, eles são uma parte da realidade material. Daí ser tão difícil uh, propor um discurso alternativo ao discurso mainstream, que é o discurso em que todos uh, fomos construídos. Um... E eu venho aqui falar não de, de aspectos que se calhar são mais fáceis, por exemplo a televisão ou os media mainstream, mas discursos que todos nós uh, reproduzimos e, e nos quais se calhar embarcamos sem nos apercebermos uh, uh, de, que estamos, de que eles também uh, reproduzem as condições para que hoje a extrema-direita... Uh, uh, esteja a ressurgir, não é? De uma forma exponencial. Um, no fundo, o que é que eu estou a dizer? Que nós nunca fizemos uma reflexão enquanto sociedade, uh, nunca questionámos profundamente o discurso colonial, o discurso racista, uh, e uh, isso tem consequências hoje, por isso é que estes partidos têm também tanta voz, precisamente porque se apagou com muita facilidade este contradiscurso e esta contravisualidade. Um, eu ia falar um bocadinho de contravisualidade, que é capaz de ser um conceito ainda menos uh, presente para todos nós, não é? Eu estou a falar aqui numa linha de Foucault, que já é mais comum, mas talvez a... Uh, um, a contravisualidade ainda não seja. E um, uh, queria trazer um autor que é o Nicolas Mirzoef, que nos diz que um, um, a noção de visualidade uh, refere-se a um conjunto de mecanismos que têm o poder de organizar e dar forma às estruturas de poder. Os complexos de visualidade, como o autor lhe chama, trabalham para legitimar a hegemonia ocidental, naturalizando o poder através da classificação, da separação e da estetização dos, dos, dos artefactos culturais. Claro que as tecnologias digitais colaboraram para a invenção de novas condutas ou contracondutas que rompem com essa hegemonia. E uh, no livro The Right to Look, o mesmo autor, Nicholas Mirzoev, apresenta uh, o conceito de contravisualidade e diz uma coisa, eu vou resumir muito o que tenho aqui, uh, uh, diz uma coisa que, que me parece uh, sempre, uh, que é uma ideia para mim fundadora. Ele diz o realismo da contravisualidade é o meio pelo qual alguém tenta dar sentido à irrealidade criada pela autoridade da visualidade e, ao mesmo tempo, propor uma alternativa, uma alternativa real. Hum, as contravisualidades, portanto, são alternativas reais, mas elas não são muito presentes, ou melhor... Normalmente os produtos uh, que propõem uma contravisualidade trazem ainda em si uh, elementos da visualidade e é por isso que fazemos análise crítica do discurso, para ver como é que se reproduz o poder mesmo nesses uh, produtos que supostamente seriam de contravisualidade. O cinema português pós-colonial está cheio destes exemplos e eu espero que seja divertido a tentarmos em alguns. É nisso que consiste a minha apresentação. Ora, por exemplo, okay. o filme Non of a Glória de Mandar, de Manuel de Oliveira, que é um filme de 1990, é um filme fora da caixa. Não é? é um filme em que o autor parte de, da ideia de contar, de narrar a história de Portugal a partir das suas derrotas militares. Portanto, ele não parte da ideia de grandeza, ele parte justamente da ideia de derrota e vai contar a história de Portugal, a, a, como já disse, a partir dessas derrotas. Eu agora vou ler para demorar menos. A ação do filme de Oliveira decorre já no crepúsculo da guerra colonial. Alguns solda soldados refletem sobre a identidade e a pátria, cuja edificação vai sendo ilustrada desde os primórdios da nacionalidade, através das suas uh, principais derrotas militares. Apesar da ação decorrer em África, em nono ou vanglória de mandar, não há praticamente negros que são pensados como um outro, invisível. Um, Enquanto avança pelo meio do mato, em caminhões de caixa aberta, uma coluna de soldados portugueses, todos brancos e muito conscientes das suas diferentes posições perante a vida, perante a pátria e perante a guerra. Durante uma missão de reconhecimento a pé, os soldados portugueses são atacados e respondem ao ataque. É muito difícil ver o inimigo e quando os portugueses acabam por atingi-lo começamos a ouvir um grito animalesco e mesmo ridículo se comparado com a dignidade e o silêncio com que os soldados portugueses sofrem as balas que lhe calham. Quando finalmente a criatura se distingue da natureza da qual durante todo o tempo fez parte. Este homem, só um, atravessa o ecrã gritando muito, com as tripas na mão para depois desaparecer da imagem e deixar ainda audível, durante mais alguns segundos, a expressão grotesca da sua dor. Os soldados portugueses podiam tê-lo feito, mas não o mataram e depois dispararam ainda mais uns tiros até perceberem que estão a disparar em vão. Em non o Glória de mandar, tal como em todo o cinema colonial, Portanto, anterior à descolonização, os africanos são um outro, que além de invisível, é também homogéneo e perigoso e primitivo. Confunde-se com a natureza e não é, talvez por isso mesmo, considerado o inimigo, que merece respeito, com quem se combate de igual para igual. Portanto, ele não tem esse estatuto de inimigo no filme, pelo contrário. Os turras, isto é dito pelo Furriel eh, Manuel, que é interpretado pelo Diogo Doria, eh, os turras são o peão das nicas, comparados com os verdadeiros inimigos. O inimigo dos portugueses em África e fora dela constrói-se nos interesses internacionais, Estados Unidos e o RSS, isto é verdade, havia a Guerra Fria, mas se calhar para quem estava ali a combater não eram esses os inimigos, não é? Uh, e no atavismo do governo português que os soldados portugueses acabarão por vencer na metrópole e num fora de campo relativamente ao próprio filme. Curiosamente, nem ao abordar o poder das grandes potências sobre o Império, fragilizado como o português, os diálogos do filme deixam transparecer a importância das guerras de libertação africanas no derrubo do regime autoritário português, quer internamente, quer pela via internacional. Além disso, e muito importante, a retórica de Portugal como país civilizador que ajudou os povos africanos a vencer o tribalismo e por isso mesmo a acabar com as guerras internas e a edificar nações africanas permanece inquestionada no filme. Uh, mais do que isso, é reificada no filme. É dito que uma das coisas boas que o colonialismo português uh, trouxe foi unir aquelas tribos todas. Isto é um insulto... Uh, para as lutas de libertação africanas e para a construção da nacionalidade que foi preciso fazer após as independências, não é? Eu queria mostrar esta cena que descrevi inicialmente. Se calhar nós vemos melhor aqui... Mas pronto, não cortou. Faz parte do filme. Um outro filme que posso dar como exemplo do que aqui digo é o Fantasia Lusitana. Um filme de 2010, portanto 20 anos mais novo que o anterior, mais recente, de João Canijo. O autor usa imagens de arquivo com o objetivo de ilustrar propaganda salazarista que durante a Segunda Guerra pregava a proeza de uma neutralidade devido, claro, ao gênio de Salazar. Eu agora vou citar a sinopse do filme. Segundo essa propaganda que proclamava a ausência da guerra no meio da guerra, mesmo com o fluxo de refugiados que chegava à Lisboa, Portugal era um paraíso de paz e tranquilidade um oásis da paz, totalmente alheio a uma guerra que só dizia respeito aos outros. A sensação que a propaganda transmitia era a de uma guerra que só afetava os portugueses na medida das dificuldades da sobrevivência. A propaganda, elevada aos extremos nas crónicas do jornal português, ajudou a criar uma espécie de inconsciência protetora que seria cómica se não fosse trágica. Fim de citação. A verdade é que a forma como estas imagens de arquivo foram apropriadas pelo filme uh, levou a que pelo menos uh, uma parte da extrema-direita portuguesa uh, visse no filme, fizesse do filme um objeto de culto. Um precisamente para reafirmar o género de, o gênio de Salazar e toda a retórica fascista que o filme pretendia ridicularizar sob o nome Fantasia Lusitana. Talvez se dissesse Delirium Lusitano ou uma coisa assim fosse mais eficaz, mas Fantasia Lusitana pelos vistos não foi suficientemente eficaz, o que nos leva a pensar que a utilização de imagens de arquivo é, é muito difícil e perigosa, não é? é seria talvez é, melhor escolher um contra arquivo e não este arquivo. É, este é mais pequenino, é só um minutinho. tem cuidado, Carolina, que o tá a Enquanto o resto da Europa se debatia numa garra incruenta. A festa jubilar de Portugal oferecia a todo o mundo o exemplo da nossa disciplina e da paz que soubemos merecer. Ok. Pronto, estou já não falo do tabu, não faz mal. Não, tens? Per... Sim, sim, sim, está bem, está bem, está bem. Um... É, um... para todos, todos. <risos> um... Eu queria vos falar ainda num outro filme, que, como é, é ainda mais recente, talvez uh, alguns de vocês uh, tenham visto, ou todos o tenham visto, que foi um filme que eu estudei mais aprofundadamente e que mostrei uh, em Portugal e em Moçambique a uh, públicos não especializados em cinema, portanto fora do contexto académico. É o filme Tabu de Miguel Gomes, uh, que é um filme de 2003, 2012. Uh, 2012. Um, e eu não vou poder já falar do filme e vou deixar também o debate sobre o mesmo para, não, pois o filme do, do Manuel de Oliveira foram, foram muitos minutos um, uh, mas queria vos dizer só uma um depoimento um contributo de duas raparigas moçambicanas quando debati o, o filme um, na, na escola de comunicação e arte em Maputo um, que eu acho que podia ser dito sobre qualquer um destes filmes. A Marieta, de 23 anos, diz O filme é recente, é de 2012, e puseram o negro como alguém que não faz nada como pessoa. Ele não tem palavra. E depois, o que aconteceu é que eu não sei bem se neste filme, quem o fez, eu faço uma pergunta a quem fez. Estamos a criticar o colonialismo com este filme ou estamos com saudades do colonialismo? E a Lisette, que também estava no debate, respondeu, acho que é saudade, sim. Uh, escusado será dizer-vos que em Portugal o filme não é de todo lido assim e quando é lido com saudade é, uh, é, é positivo esse sentimento, não é? Hum, pronto. Só para concluir, a pergunta de Marieta é na realidade a grande pergunta que neste contexto se coloca perante o filme e perante estes filmes. A simplicidade da resposta de Lisette parece esclarecer que a forma como o autor procura desvendar o artificialismo no seu cinema não comunica com o público. Mais do que um filme pós-colonial ou decolonial, Tabu exigirá uma lente descolonial para poder ser lido e para poder assim ser entendido. E mesmo depois de o fazermos, perdura a pergunta qual a necessidade de reproduzir e fazer mais imagens coloniais e colonialistas em pleno século XXI? E qual a legitimidade de as fazer sem que sejam questionadas de forma clara dentro da obra? Obrigada e desculpem se me estendi muito. Queria agora perguntar, quem tiver dúvidas para uh, fazer umas questões muito breves...